está muito boa mesmo. Não está, não está muito ácida. Vasco! <risos> Férias para aqui, eventos para ali, isto realmente. Quem não tem que fazer é assim. Ainda não consegui juntar a página Maria Cerqueira Gomes com Maria Cerqueira Gomes Porto Canal. Temos que tratar disso então. O, o, o Facebook ainda não me deu resposta, mas também quem sou eu no meio do mundo. Inga. Muito importante, certamente, mas eles vão dar resposta ah, Eu também não consigo, já agora... Nem querias? Também quero. Ninguém consegue! <risos> ok. Também e quero Vasco, aprender. vocês estão no meu caminho, estão a preparar uma sobremesa. Exatamente. Portanto, é meio caminho <risos> andado para conseguir... É, não é? Olha, Vasco, e já comecei ontem a fazer os meus vídeos que vamos falar hoje. Nas histórias do Instagram, não é? Nas histórias já do vi. Instagram. Já vi. Tu viste? Vi, sim, muito bem. A Safira entrou. Muito bem, Sim, eu vi. Sempre na Crista da Onda. Sempre na Crista da Onda. Ainda não percebi bem como é que funciona, mas já fiz. <risos> fiz vamos ver aqui muitos, vamos ver muitos <risos> truques interessantes como fazer histórias no Instagram. E já pedi à, à Moldi para ir buscar um, o meu telemóvel para fazermos aqui em Direito. Já está a descer. Vamos lá experimentar muito rapidamente e vamos adosar a, a boca ao Vasco para depois conseguirmos aquilo que nós queremos dele. Ah, Mónica, aquela coisa que se diz conquistar pelo estômago continua a fazer muito sentido mesmo nos, nos dias de hoje.